Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no ateliê do meu amigo Pedro Neves, o artista de Suzano. Eu que tive a honra de ter umas aulas com ele. E ele acabou de me passar que logo está fazendo 35 anos de carreira. Pedro, ultimamente eu ando vendo algumas artes diferentes, cerâmica, inclusive temos umas bonitas aqui, né? É. Conta um pouco a história delas. É, de vez em quando eu vinto umas cerâmicas, você quer cerâmica, cerâmica branca, né? Eu compro lá em Palmeiras com um amigo meu e começo a fazer uns trabalhos diferentes, né para sair um pouco da terra e dar um pouco de cerâmica. Muito legal. É que a gente se baseia um pouco na. A gente volta ao tempo do. do Egito Antigo, né? É é volta, outra. Né? Aqui. Olha que linda. Que é baseado na dinastia Ming, né? É uma... Nossa, essa aqui está muito bonita. Vamos é fazer um pouquinho na. Agora, Ciamine, agora amigo né? Pedro, desses 35 anos de talento, desenvolvendo, que a gente sabe que o artista, a gente lê e ouve, que eles, todo artista acho que passa por fases, né? Fases de aprendizado, fases de, às vezes, até mesmo de estilo, né? Sim, sim. Conta um pouco sobre essas fases, desde quando você começou, qual, qual, qual a percepção que você tem dessas fases? Como que você veio passando por elas? Você, você já percebeu isso na sua carreira? Sim, sim. Conta um pouco sobre isso para nós. É, você, é, só você vendo esse trabalho que você fez antigamente, que você vê viu... o de evolução, né, então isso a conversa com os rabiscos com um, um rabisco caderno, sete anos de idade já começava a rarmos com as cadernas e meu pai não gostava muito né? eu gostava muito porque ele achava que isso não era o futuro, né que, pintura, era pra, pintura de desenho era pra enviar, não dava dinheiro não desenhava isso daí e então, meu pai não gostava, encheu os cadernos de desenho e escondia do meu pai né? Aí, acho que foi me acompanhando com essa vontade de, de desenhar, né? de nem imaginava que eu ia ser desenhista, ser... pintor também, né? Na verdade, eu me considero mais um pintor do que desenhista. Então, o tempo foi passando, fui fazendo curso, 16 a 17 anos comecei a fazer curso, né? aí foi indo, cara. Bacana. E hoje você tem exposições dos mais diversos tipos aí, né? De temas, não só no Brasil, fora do Brasil. É, é. Se você quiser falar um, um, um em uma das exposições, Acho que mais te marcou, qual, qual foi que você ver? A exposição que mais marcou foi a primeira, né? Foi a, <risos> a primeira? Conta um pouco, né? Sempre a primeira. Cara. A primeira foi aqui na, no Teatro Amanda de Ré, a primeira exposição individual que eu fiz. Aqui em Suzano tá mesmo. Em Suzano mesmo. Para mim foi uma maior E lá tinha a tela do quê? Ah, tinha a tela de, de, de casal mais antigos, né? De pessoas também, de pessoas assim, de baixo de adulto né? Legal. E tem um pouco, da, um pouco também do. também criatriz, nos né? E desses 35 anos de arte, você chutaria quantas telas que você já pintou? Não sei se você. 4 mil. 4 mil, mil telas. Durante 35 anos de carreira, 4 mil telas. Comecei pintando acadêmico, né? Comecei pintando acadêmico, na, na época eu achava que eu desenhava pra caramba que eu pintava pra caramba, né? No começo você acha que pinta pra caramba, né? Você começa a frequentar exposições, vendo nos museus, né? galerias de arte. Aí você vê, realmente o você, que você precisa mesmo é aprender, né? Treino, treino, treino, treino, treino, treino, né? treino, treino, treino, treino mesmo. É passar um tempo que você aprende mesmo. É. Fiz vários cursos também, com um amigos de também, fiz com o Gilberto, fiz com... Meu primeiro, meu primeiro professor foi o Susu Manamara, Deus o Tenho que já apareceu Sim. Preciso com o caso de 57 anos mesmo, mesmo. Meu primeiro mestre era japonês, então... japonês. Depois foi o Gilberto também, Gilberto Matos, aprendi um pouco de... Também, depois eu disse de o Daniel, eu atendi o Mogi das Cruzes também Aprendi a pintar um pouco de tigre humano, de cavalo né? E depois eu aprendi um pouco o Poli também, um o Moderno, de Vendo O um Amigo Pintar também, um o Policar, que eu aprendendo um pouco do moderno também Que eu não gostava, acabei gostando E também o último foi o Paulo Censo, né? que é um dos grandes pintores do Brasil né? Você já conhece, né? não precisa nem falar do, do ah, ele é, ele artista de um, Paulo Censo, né? muito, muito. Uhum. aprendi muito aprendi do... Acho que eu aprendi com o mais ou menos com os... o tipo humano, 50%, mais ou, menos. Muito bom. ou mais, né? Ou mais. Tá joia. Então, muito obrigado aí por esse bate-papo uhum. maravilhoso. lhe desejo muitos anos é. de arte pela frente. Que continue sendo essa pessoa humilde, muito bacana, muito atencioso. Eu que seus trabalhos sociais, que a gente sabe que às vezes você está ajudando uh, ou a arte da praça, a arte aqui ali, divulgar a arte, né? Acho que você é um exemplo aí de um cidadão que desenvolve arte, mas sempre está ajudando a, a quem precisa. Né? Também, então também quem tá. precisar tem algumas aulas. Estou aqui no ateliê que é do Suzano, Passa para o pessoal o endereço, caso alguém tenha interesse. Qualquer. Viva na. Vou pedir a mim 154. Do aula sábado, terça e quinta-feira também. E Trabalhei 20 anos na Secretaria de Cultura também, esqueci de, esqueci de, de, de passar é. também, né, de comentar. Trabalhei 20 anos lá né? e tá. ali faz parte da minha vida também, um pouco da minha vida também. O nome é Cidade Suzana, que eu sempre, eu sempre represento o Eco, mas fora do país também. Em várias exposições no Brasil e fora do país também, sempre representando a Cidade Suzana. Que é a cidade que eu, eu amo e eu devo tudo a ela. Né? Depois toda ela e também. E aos amigos também, nem você também, né? Eu aprendi muito com você também. A gente é, aprende bastante coisa, já, já fiz vários catálogos meus também. Você também é um artista na área digital. Sim, então, é, Até está tá recebendo a medalha agora, é... quinta-feira que vem, né? De uma artista digital. Certo. Ao, ao qual eu dou meus parabéns também. E dia, dia 10 agora eu faço 35 anos de carreira. 35 anos de luta, né? Com... Você sabe que não passa é uma vida de artista? Um artista no Brasil sobreviver. É, mas mas no Brasil também é um pouco difícil, também nessa mulher. É, não, é. Pode é, falar. É, é, é o jeito de você amar a arte. Não. Então você não desiste dela nunca, né? Não. Quem ama a arte, seja qualquer tipo de arte música, teatro qualquer tipo de arte que é uma expressão da cultura do ser humano. Sim. Ele faz, lógico que a gente tem que fazer alguma coisa para ganhar um sustento, uhum. mas a gente faz porque ama a arte, porque a gente Legal. quer realmente se expressar, seja é, provocando, seja passando para a pessoa que vai ver a nossa arte uma reflexão, né, ou é, mostrar, seja os músicos brasileiros, seja a comunidade negra, a índia, seja qual for, a gente defender essa mistura de cultura que tem o Brasil, fazendo algo com as mãos, né? Sim. seja apertando o botão digital, seja pincelando, uhum. seja cantando, seja o que for, a gente está sempre aí para divulgar qualquer é. tipo de E também, também nunca disse se si, também, né? porque é. É, às vezes o, os alunos perguntam para mim se... É, você, é, a nossa palestra que eu dei no Brasil, também falou do Brasil na Universidade da Flórida, o pessoal pergunta se, se dá para ganhar dinheiro com arte. Você ganha dinheiro com arte? Eu ganho. Ganho dinheiro com arte porque eu dou minhas aulas particulares, trabalhei na secretaria de cultura Às né? vezes tem algumas encomendas de quadro. Tem algumas encomendas de quadro também, né? Devido ao passar do tempo, as pessoas acabam, as pessoas acabam te conhecendo né? E você não pode desistir, né? Porque... tá no sangue, eu respiro arte Eu acho que se eu ficar sem pintar três estrelinha já começa, já começa a me dar uma, uma agonia né e Sente falta, falta né? Sente falta Viciou, viciou É, é um vício visca, era um óbvio, né? É, arte, um óbvio não fica sem A arte não, não foi eu que encontrei a arte, a arte me encontrou certo Então, é. tá no sangue, né? Se eu parar, eu acho que eu é depressão, não de tem jeito não. Então, eu acho que o. É claro que não dá pra você ganhar dinheiro com arte, sim. Tem muitos artistas, de repente, que explodem, né? Que... Também não é de uma hora pra outra, pobre, né? Vê se falar no cobra, né? No limão gênero, É, é eu de... que... tenho. Tem que, é uma, tem que ter um tempo aí para ah, que envolve um pouco de sorte, um pouco de estar no momento certo, conhecer as pessoas certas. Ah, mas o pouco que você é, tem 35 anos de carreira, a minha história, eu já fiz minha história, então eu acho que tudo que eu fiz, cara, valeu. Pessoas é, você tem um respeito das pessoas e... e aí, admiração. É, é eu acho que admiração, né? Eu acho que é isso que o artista precisa. Conhecimento, né? É conhecimento, né? Vai suspensão das palmas, né? É, isso aí. É claro que também precisa sobreviver, né? Então precisa respirar também. Right. Então é... vocês aí que um dia estiver passando por Suzano, ou você que é de Suzano, aproveita, venha conhecer o ateliê, do sim. Pedro. Se quiser ter umas aulinhas, vem aí ter umas aulinhas com ele, não. que ele vai te ensinar não, maravilhosamente. Curso é 100 reais também, né? 12 horas de aula também. Vem conhecer o espaço aí. É. É. Tem um pouco de experiência que passar para as pessoas, né? Right. É um pouquinho do que eu aprendi e passar para as pessoas. Falou, pessoal. Até mais. Falou.